Tá so, ready, okay? Pode. Pode, não pode ir tá o outro. Tá encapado. Mata, encapado cara. Aqui vamos lá. É, aqui? Nas costas aqui você já. Já para matar o baginha já já, velho. Espera. Vai me matar. <risos> A já foi. Tem que você é ser sempre defesa desse. Pipoco come. Estou turvado, queitado, velho. E morreu. Vai ter... Opa, opa, opa. Comendo ele. Fundo, fundo também. Fundo. Fundo, fundo e rápido. Eu o varada já já. Tá morto. Dois Boa, boa. Pegou essa coach aqui. Ok. Pro pro bomb, pro Bora. Lá, lá, tá quer tá pro Bora. tá já morri. Mais Mais uma varada morto. Bomb, bomb, bomb. pego ele. pego ele. Tá. Vamos Vamos lá. Lá. Nossa, é. um Vamos Corta. Lá. Lá. Porta bem morto. Boa morta, morto, pode vir. Vamos lá, manteu o foco, hein? Manda um de alvo. Mais um CT comigo, ó. Mais um CT, guys. CT. CT, CT, CT. Último CT. Canto, canto, canto. cara aqui na boca do vou pegar a base. Tá. Base morto. Bora, Foi pra meio, calma. Buraco buraco. É da Verge. morto. Não ficou melhor, do morto Dois bacetei, guys gás. Pô, vamos bater aí tá bom, velho Tô muito cego. É um Eita, base, base. Base em um. Tá base é? Tá, é aí do AWP do da God é ele, véi. Tá passando agora. Be, um, varanda. Passa varanda, varanda, varanda. Dois, dois, dois, é. mais um. Sem briga. Sem briga. Opa, Vem opa, opa, dois. opa. Tá, tá bom, vamos ver, junto, calma. Certo, Bora. Calma, calma, calma. Ah, ele abriu. X1, Dudu. Ah, fundo? Nada fundo. Uau. Uau. É, tá Pegou olha, A. cima da porta tá da tá Mais um, mais um fundo. Entrando no fundo, entrando no fundo já. Não, não. Tô muito cego. Dois, dois, dois cego, dois cego, mais um. Tô muito cego, muito cego. Plano aqui, eu pego em, frente. Faz nada. fundo, guys. Morreu fundo. Não, não. Tirei a cara. Não, não, não. Entrando mais no fundo. Tirei. Já botei não, já. vamos é picando um. Peguei os quatro. Ah, valeu, é valeu. Tem atrás smoke da varanda. varanda parada melhor me dá baixo baixo, taco. Nada. Virei fundo, fundo um. Varanda clear. Deve estar tá do Na Bob porta, já então. Mais, mais dois, um, mais dois. Dois fundos. Vou. Vou morrar mais. Nice! Não, não, não, não consigo. Buraco, não, buraco. um. E buraco. Mira a por. Vira a porta. Virei a varanda agora. Virei a varanda, tá? Achei em meio aqui, Bartol. Varanda mais morto. Varanda em mim, é. Minha. Mais um varanda tem quatro varanda. Mais um fundo, mais um fundo. Último fundo. Boa. Nice! nice. Deu pouca pouco. Esquina, mais uma esquina. Dois, mais um atrás da Nice! É isso. Nem da Bota a vitória. Entrou, entrou de galho. Entrou de galho. Entrou de galho, Meio, tenho meio, meio. o bomb. Tem mais um, tem mais um. bomb. Peguei bomb. Tá base, tá base. Pode pô. We.